Dizem por aí que quebrar um espelho pode trazer até sete anos de azar. Mas, em compensação, dizem também que quem encontrar um trevo de quatro folhas pode contar com a forte sorte eterna. E você? Você é uma daquelas pessoas que está sempre sofrendo contratempos, ou é uma daquelas pessoas sortudas que sente que o universo está sempre conspirando ao seu favor? Sorte ou azar na realidade, tudo depende mesmo da sua atitude. Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao canal Numerologia Real, o seu canal oficial da numerologia e do desenvolvimento pessoal. E se você veio parar aqui por acaso, eu sou o Rei Garcia e todas as semanas eu coloco um vídeo novo aqui no canal, abordando assuntos que permitam aos nossos ouvintes compreender melhor as suas necessidades para viverem da melhor maneira possível. E alguns dias atrás, eu conversava com um amigo meu que eu já não conversava há um bom tempo nós falávamos aí sobre vários assuntos, incluindo sobre nossas carreiras, sobre os negócios, sobre a vida pessoal. E num determinado momento, esse meu amigo me disse que estava cansado do seu trabalho, né? que os negócios não iam bem, que a sua vida pessoal não iam também muito bem. Recentemente, inclusive, ele havia se separado da esposa. Enfim, né? todos os aspectos da vida dele pareciam ir mal. E quando eu perguntei para ele o que ele achava que estava acontecendo, né? porque ele acreditava que as coisas estavam dando errado na vida dele, é, ele parou por um momento, pensou um pouco e me respondeu que estava tendo uma maré de azar. E eu confesso que eu não fiquei nem um pouco surpreso com essa resposta, né? porque assim como ele, muitas pessoas ainda acreditam que a sorte controla suas vidas e o seu destino. Mas a realidade é que sorte e azar não existem. Né? E mesmo que acontecimentos inesperados certamente ocorram naturalmente com todos nós, eles também não são de natureza puramente aleatória. Né? Nada... Aconteceu acaso. E eu não só digo, como afirmo, que a vida é estrategicamente calculada e acredite você ou não, a sua sorte não é pior, não é melhor do que a de ninguém. Né? E o mais importante é entender que, é, é que mesmo que eventos que você considere como negativos e aleatórios aconteçam para você, a sua perspectiva, né? a sua reação principalmente, pode transformar qualquer coisa inicialmente vista como negativa em uma coisa positiva. É, a primeira coisa que você precisa fazer é parar de acreditar que aquilo que acontece na sua vida está fora do seu controle. Né? Pare de acreditar que tudo o que acontece na sua vida acontece por conta da sorte, do destino, ou se deve aí aos caprichos de forças sobrenaturais ou qualquer outra coisa né, que está fora ou além de você. Esse tipo de pensamento fatalístico, né, onde as pessoas acreditam que o pouco ou nada podem fazer pessoalmente para mudar suas vidas, é uma grande besteira. Né? Na realidade, é um jeito de fugir da situação para se esquivar da sua responsabilidade. Aliás, é por causa desse tipo de pensamento que grande parte das pessoas simplesmente esperam que as coisas aconteçam por milagre e tentam mudar a sua sorte, usando todos os tipos né de superstição ou simplesmente submetem passivamente ao que quer que aconteça, enquanto reclamam de quanto são injustiçadas e prejudicadas o tempo todo. Né? E cá entre nós, todas as pessoas bem-sucedidas, elas têm uma visão totalmente oposta. Né? Todas as pessoas, eles acreditam que o que acontece nas suas vidas é quase tudo culpa delas mesmas. Né? E que mesmo quando ocorrem eventos casuais, o que é importante não é o que acontece, mas como elas reagem a esses acontecimentos. Né? Pessoas bem-sucedidas, elas não têm mais sorte do que os outros. Elas não são privilegiadas, sequer são abençoadas. Né? Elas são proativas. Elas não olham para trás, elas não olham para o momento. Elas olham sempre adiante e, se possível, tentam deslumbrar o que há além do horizonte. Né? Enquanto a maioria reclama, se lamenta, se faz de vítima e conta com a sorte, as pessoas bem-sucedidas, as pessoas ricas, né? aquelas que detêm, o poder agem antecipadamente justamente para evitar ter que lidar com imprevistos. né? Elas tentam antever e resolver possíveis problemas futuros. E repare que todas as pessoas bem-sucedidas realmente, tá? não aquelas que aparentam ser bem-sucedidas ou que contam ser bem-sucedidas, mas que são realmente bem-sucedidas, elas são engajadas naquilo que elas querem. Parece que elas estão sempre prontas para tudo, e principalmente elas estão sempre prontas para experimentar coisas novas. né? Diferentemente... Da maioria, elas não ficam ansiosas pelo que pode acontecer com o seu futuro. Elas ficam ansiosas sim, mas elas ficam ansiosas para encontrar um meio de mudar aquilo que não gostam nas suas vidas. Né? Elas não são fatalistas, elas não fazem, se fazem de vítima, elas não culpam a má sorte pelo que não está certo nas suas vidas. Todas as pessoas bem-sucedidas... É, ao menos as que eu conheço são extremamente realistas, né? elas procuram uma maneira de tornar as coisas melhores. E de um jeito ou de outro elas dão um jeito de as coisas acontecerem simplesmente, porque elas querem que aconteça, elas querem que seja assim e ponto. Né? Eu particularmente costumo dizer que tudo o que eu quero eu consigo, e eu sempre consigo de um jeito ou de outro. Né? Sorte ela é aleatória, isso é o que significa né, é, o acaso. Ninguém naturalmente mais ou menos sortudo do que qualquer outra pessoa. Né? Pode até parecer que sim, porque naturalmente né, é natural do ser humano procurar padrões. Né? E com isso nós temos essa tendência natural de ver padrões em tudo, até mesmo onde não existe nenhum. Né? Mas sorte ou azar na realidade, é só a maneira como cada um de nós percebe, sente quando as coisas dão certo ou não. Né? Enquanto alguns tentam rapidamente encontrar uma maneira de concentrar, de consertar é, aquilo que deu errado nas suas vidas, né, e aprende com o que aconteceu para evitar cometer os mesmos erros novamente, né, mas apesar disso elas continuam vivendo as suas vidas da melhor maneira possível. Outras pessoas, né, aquelas que se dizem menos afortunadas, ficam reclamando, se lamentando e sentindo pena de si mesmas, né, se fazem de vítimas enquanto reclamam o tempo todo da sua má sorte. Né, e sendo muito direto, as pessoas bem-sucedidas têm, digamos, esse motor de motivação que falta na maioria das pessoas medianas, né? Para que elas se mantenham aí em movimento. E falando português correto, azar é desculpa de gente preguiçosa, de gente incompetente, né? alguma co... para justificar quando alguma coisa não está indo bem, né? Se alguma coisa não está funcionando para você mude. né? Preste muita atenção nisso que eu vou te falar agora. Aliás, eu já falei isso várias vezes aqui nos meus vídeos, né? e é tão importante que eu dediquei inclusive um capítulo inteiro do meu livro Enriquecendo a Vida para explicar isso. Tudo que você resiste, persiste, e tudo aquilo que você dá atenção cresce na sua mente. Se você se concentra no que está errado, no que está dando errado na sua vida, né? principalmente se você vê isso como uma sorte você sente que você não pode fazer nada a respeito. Né? E tudo acaba aparecendo muito mais sombrio, muito mais maligno. Né? Tudo parece realmente muito pior do que realmente é. E enquanto você entra nessa condição de vítima, de azarado, né? em muito pouco tempo você acaba ficando tão convencido é, de que tudo está contra você, que isso se torna a sua verdade. Né? Apesar de não ser a sua realidade, você se torna um verdadeiro visionário do inferno. né? E não é de se admirar que você acaba se afogando em tanta negatividade e acaba também perdendo as esperanças e a motivação. E a partir do momento que você decide que as coisas não estão sob seu controle, né, de que tudo depende da aleatoriedade ou de uma vontade superior divina, né? a partir do momento que você acredita é, que algumas pessoas são as queridinhas de Deus ou sei lá de quem, né? e por esse motivo... É, são privilegiadas, enquanto outras são renegadas e desfavorecidas, é quase certo que você já perdeu toda a motivação. Né? Você simplesmente se conforma e para de tentar, né? porque você está realmente convencido de que nada do que você fizer vai melhorar as suas perspectivas. Né? O fatalismo se alimenta das suas crenças, ele se alimenta das suas fraquezas e vai se fortalecendo até um ponto onde a pessoa se sente realmente uma vítima, né? Ela se sente passiva dos castigos da vida. E os perdedores não são aqueles que tentam e fracassam, né? Os verdadeiros perdedores são aqueles que estão convencidos de que fracassarão antes mesmo de começar qualquer coisa, né? Porque eles já estabeleceram um padrão de pensamento negativo e já estão certos de que a sua má sorte vai arruinar qualquer perspectiva de sucesso. Mais interessante é, que as pessoas até percebem, mas dificilmente aceitam que a verdadeira razão de todo o seu fracasso está na ignorância, né? está na preguiça, na falta de habilidade, de atitude para lidar com as incertezas da vida. Basicamente, é, a falta de sorte daqueles que se sentem né, e se dizem azarados está na sua tolice. Né? O tolo é alguém que se baseia em coisas sem nexo, que acredita em coisas sem um fundamento real. Né? E é por isso que lhes falta senso de realismo né? para tomar aí as suas decisões. Parece muito mais fácil ficar apenas culpando as outras pessoas, culpando o acaso e a vida pela sua má sorte, do que fazer alguma coisa né? para corrigir realmente as suas vulnerabilidades. E presta muita atenção nisso que eu vou te falar agora, tá? A melhor maneira para acabar com a má sorte ou de ter boa sorte, pense em você como quiser, né? É decidindo, né? E presta atenção nisso, não é aceitando, não é entendendo, não é aprendendo, é decidindo que tudo que acontece na sua vida sempre depende de você, né? Guarde bem isso que eu vou falar agora. Tudo que acontece na sua vida, seja bom ou ruim, não é sorte nem azar. É culpa sua ou mérito seu. Né? Então, ao invés de perder tempo se lamentando das coisas ruins, porque você não tenta entender aquilo que está funcionando e por que está funcionando. Né? Não é muito mais fácil se concentrar naquilo que dá certo. Ao invés de estar perdendo, partilizando pelas coisas ruins, no meu livro Enriquecendo a Vida, inclusive, né, quem quiser conhecer, o link está aí na descrição do vídeo, eu explico o que você deve fazer para assumir o controle da sua vida e viver da melhor maneira possível, né, independentemente do que esteja acontecendo ao seu redor. Então, depois de assistir ao vídeo, vá lá, peça o seu e descubra o que você pode fazer para fazer escolhas mais sábias na sua vida. Né? A felicidade é uma escolha. Escolher a felicidade é muito mais fácil do que você pensa a sorte nada mais é do que um sentimento que se apoia na crença daquilo que é positivo, negativo ou improvável. Né? A interpretação natural que nós fazemos é que tantas é vezes os positivos como eventos negativos podem acontecer a qualquer momento, enquanto os improváveis dificilmente irão acontecer ou nunca vão acontecer, não com você, pelo menos. Né? É isso que nós acreditamos. E visto dessa forma, sorte ou azar é E é por isso que as superstições estão sempre, de algum jeito, relacionadas à sorte ou à falta dela. né? Mas, independentemente das crenças, a ciência confirma que a sua sorte depende da sua atitude para vencer. Tudo é uma questão de como você percebe e entende a sua realidade. A maneira como você se sente, né? como você se sente e influencia os resultados que você obtém na vida e isso significa que temos a mesma sorte que julgamos ter né esse é o motivo pelo qual inclusive as pessoas otimistas são consideradas como pessoas mais sortudas que outras né a sorte não é uma qualidade não é um dom ela não é uma bênção a sorte é apenas uma questão de perspectiva e de atitude né a atitude que você tem em relação vida é determinada pelas suas decisões, né? pelas experiências vividas, é né? determinada por aquilo que você realizou e por aquilo que você deixou de realizar ou que não conseguiu realizar por algum motivo. né? E como são as expectativas vividas que formam a sua opinião sobre as coisas, elas acabam no fim determinando como você se sente, como você decide, como você se comporta diante de situações mais desafiadoras. né? Nossa atitude... Em relação à realidade da nossa vida, é muito importante, principalmente quando nós estamos expostos a uma situação de derrota. Né? A Situações de dificuldade é a sua atitude diante do que está acontecendo que vai determinar a maneira como você reage. E se você não tiver uma atitude saudável diante do, de um sentimento de perda, de fracasso, você com certeza vai reagir de uma maneira muito negativa. Né? E pior, você vai gastar tempo, dinheiro e energia tentando compensar esse sentimento derrota de alguma forma, né? O sentimento é que forma a sua opinião sobre o que acontece, né? E são os seus sentimentos que vão determinar se uma coisa é boa ou ruim e também vai determinar a sua atitude perante de situações de satisfação ou de frustração é, no futuro, né? Uma coisa que é muito importante entender e eu acredito que é um fator determinante para a nossa realização pessoal, é que o objetivo principal de qualquer coisa que você faça é se divertir. Né? A vida é para ser divertida. Então, sempre que você fizer qualquer coisa, se concentre na emoção, na sensação de realização, né? não apenas no resultado. Aproveite a experiência que você está tendo né? e não se preocupe tanto na realização que você espera obter. Considere que essa realização lá é, é mais um bônus, né? E porque você não deve focar, vamos dizer assim, apenas na realização daquilo que se pretende, né? apesar de esse ser o seu objetivo principal. Porque por mais que você domine aquilo que você está realizando ou tentando realizar, você sempre precisa aprimorar suas habilidades, né? é isso que vai te permitir melhorar o seu desempenho, é esse que permite que você realize as coisas né, cada vez com mais facilidade. E olha só que interessante. Né? Quanto mais fácil as coisas se tornam, mais você se diverte fazendo, seja lá o que você esteja fazendo ou tentando fazer. Né? Sempre você tem uma atitude de diversão, você se sente mais confiante, você se sente mais feliz e motivado. E lembra que eu falei... Agora há pouco, né? Felicidade não é uma ideia. Felicidade é uma experiência. Como você pode se sentir feliz quando alguém te trata mal, quando tudo parece estar além do seu controle e você sente que está sendo bombardeado com dor e sofrimento o tempo todo, né? Se você não tiver essa visão, nada que você consiga realizar, e por mais coisas que você consiga realizar, você nunca vai se sentir uma pessoa de sorte, né? Tudo que você consegue ver... É que para cada coisa boa que você consiga fazer, uma ruim vem junto para destruir a sua felicidade. E aí é claro que nessa situação, qualquer um se sente o ser mais azarado do mundo. Né? Se você analisar estatisticamente, nós nunca é, vivemos em uma época onde as pessoas tiveram tantas oportunidades, e onde as pessoas conseguem ganhar mais dinheiro, do que se jamais se imaginou, né? Por outro lado, as estatísticas também mostram que, apesar disso, é, não está acontecendo um aumento na felicidade das pessoas. É bem o contrário, né? Apesar de toda a felicidade, a, as facilidades que nós dispomos, as pessoas estão cada vez mais infelizes. Esse é o grande paradoxo do século 21, inclusive, né? Com certeza todos nós estamos é, vendo muito mais dinheiro, muito mais oportunidades agora do que os nossos avós, até mesmo que os nossos pais, se você tiver nessa faixa de idade de 50 anos, aí, como eu. né? É... E é justamente aí que está o grande conflito. né? Se nós temos a oportunidade de ganhar mais, também nós estamos sujeitos, obviamente, a perder mais, a desejar mais. E como todo ser humano tem a tendência natural a dar mais atenção àquilo que perde do que àquilo é aquilo do que que consegue conquistar nós nos deixamos levar aí pelo pessimismo e nós nos sentimos os seres mais azarados do mundo, né? Diante de tudo isso, muitas pessoas acabam realmente acreditando que elas não estão tendo uma vida significante, né? Porque elas são incapazes de desejar, de desfrutar da experiência de viver. A vida passa a ser um desafio constante e deixa de ser divertida para essas pessoas, né? E é por isso que eu insisto que se você quer sentir uma pessoa realizada se você quer ter uma mentalidade positiva e realista, né, é, ter uma mentalidade positiva e realista diante da vida significa ter uma atitude vencedora, né, mas que ao mesmo tempo com expectativas realistas, isso que permite a você que você se sinta uma pessoa sortuda. né? A sorte nada mais é do que ter uma atitude positiva em relação às realidade da sua vida. Né? A atitude que você tem em relação ao que acontece com você é que forma a sua opinião sobre a vida e é o que determina como você se sente em relação a ela. Então, agora eu acredito que você entendeu que você pode assumir o controle do seu destino e criar a sua própria sorte. né? Então, a partir de agora se você acreditar que estar sofrendo de má sorte, você pode realmente mudar as coisas, né? E você viu que é muito mais fácil do que você imaginava, talvez. É, no final das contas, a sua sorte é só aquilo que você escolhe ser e viver, né? Então agora eu quero que você me diga o que você achou do assunto desse nosso vídeo de hoje, né? Escreva aí nos comentários, se você quiser obter uma cópia dos meus e-books gratuitos ou quiser falar diretamente comigo. Todos os links, todos os meus contatos estão aí, na descrição do vídeo. Por hoje vamos ficando por aqui. Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua atenção e pela sua companhia, principalmente. Né? Um forte abraço e eu te vejo lá no nosso próximo vídeo. Até lá!